O que é bocache? Por que eu devo utilizar bocache nas minhas plantas? Se você não sabe, fica comigo até o final do vídeo, que hoje você vai saber. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui para atualizar aquele vídeo do bocache que foi feito aí há 30 dias atrás. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aí no canal depois que você vê esse vídeo. Eu vou estar deixando também na, no primeiro comentário aqui desse vídeo fixado o link desse vídeo, onde eu ensino a fazer esse bocache aqui. O bocache ele é utilizado há muitos e muitos anos e o bocache é o melhor adubo para você utilizar nas suas plantas em vaso. Porque o bocache, ele é completo, ele tem tudo né, que a planta precisa. E a planta em vaso, ela precisa de alimento. A planta é que nem um ser humano, ela precisa de água, ela precisa de alimento para que ela mantenha né, bonito e saudável num vaso aí como essa aqui, ó. Então, é, como que você utiliza esse bocache? Esse bocache, depois que você faz ele, que ele passa por tempo né, de fermentação, você pode estar tá guardando esse bocache, e um potinho como esse aqui, ó que eu guardo esse bocacho, vou abrir aqui para vocês verem. Aqui você pode colocar o bocacho, se você fizer uma quantidade menor, você pode guardar ele num potinho assim. Ou você pode guardar ele, que nem eu faço aqui, num tambor maior, coloco um plástico, coloco o bocacho, guardo, guardo tampadinho e eu vou utilizar ele aí nas minhas plantas. Qual a quantidade de bocache que você vai utilizar na planta? Um vaso como esse aqui, ó, né? Cuia, mais ou menos aí de 3 litros, 3 litro e meio. Você vai utilizar aí uma colher de sopa, né? Como medida. Você vai colocar aí umas 4 colher, colheres, né? De sopa na sua planta. Vai espalhar sobre a sua planta e vai fazer a rega da sua planta que os nutrientes que está nesse bocache vai penetrar na terra e vai alimentar a sua planta, então é muito importante você fazer esse sistema de bocache para você utilizar nas suas plantas, é, eu estou aqui com a caixa que foi feita um bocache há 30 dias. Vou estar tirando isso aqui para dar mais um espaço. Eu estou aqui com essa caixa. Onde eu fiz o bocache. Coloquei na caixa de isopor. Isolei e guardei. E vou estar abrindo aqui junto com vocês. Para nós ver como está. Né, esse bocache aí depois de 30 dias. Você vê que aqui tem a data. Dia 27 do 9 de 2022. Hoje é dia 28. Então, 31 dias que esse bocacho está aqui curtindo. Vou abrir aqui para vocês verem como está esse bocacho. Né? Então, aqui, ó, dá para vocês verem que ele está aqui, ó. Curtido, selado, né? Ele está com essa manta aqui, ó branquinha, isso significa que ele não está estragado, que não tem nenhum é, substância, porque tinha que estar preta ou mofada, alguma coisa, e não ele está aqui 100% curtido, Vamos então ver. aqui ó, está o nosso bocacho beleza? se você gostou desse vídeo então curte, comenta compartilhe, me segue e até o próximo vídeo galera, tchau tchau